Oi gente, vamos falar aí do dia 21 da viagem, dia 8 de dezembro, dia de visitar a parte sul de Okinawa e Tomã. O dia começou com consultoria de roteiro, das 7 às 9 ali, né? Tive a consultoria de roteiro da Beatriz. Aí saí correndo às 9, porque 9h20 era o ônibus. É, consegui chegar no horário, mas o ônibus estava atrasado isso é uma coisa bem comum em Okinawa o ônibus atrasar só que esse ônibus ele atrasou tanto que eu me atrasei para pegar o segundo então quando chegou no terminal de ônibus de Itoman, o 82 que era o que vai para Okinawa Road tinha acabado, sabe assim, acabado de sair, o nosso ônibus entrou na, na estação e o outro estava saindo falei, ah meu Deus, lá você vão, mais 30 minutos esperando mas assim, até que não foi tão ruim porque eu estava afim de ir ao banheiro, então deu tempo de ir ao banheiro e ali estava muito bonito, ali é bem na beira do mar então. Eu andei até a beiradinha do mar e que paisagem linda, vocês não tem noção. Eu tava lá parada tirando foto, veio um senhorzinho, parou com o carro, puxando papo. Falando assim, não, não sei o que, ah, o próximo ano ele vai demorar. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema não. E aí ele falando assim, ah, não quer carona? Eu falei, aí, alerta de carioca, né, carona. Uh -uh, uh -uh. Se eu sou de segurança, carioca é ligada no 350, né, nem se Aí fingi demência lá deixei o tiozinho falando mim sozinho. Aí ele foi embora. Aí depois eu até comentei com, com o Teru e o Teru falei, ainda bem que você não, não pegou, porque tem uns tiozinhos meio aqui, já eu vi várias situações assim de amigas bolsistas que estavam aqui, sabe, que passaram por aperto e tal. eu falei, não, tá maluco, Teru, eu sou carioca, cara. Desconfia da sombra. Aí enfim, deu o horário certinho do ônibus, fui lá pro ponto, peguei. E aí cheguei lá na Okinawald. Eles já até tem uma sugestão de roteiro para você conseguir aproveitar melhor o parque o parque mais rápido. E o parque ele é relativamente pequeno, comparado a outros, tipo o Edomurá, tipo outros parques temáticos, ele, ele é mais curtinho, sabe? Então dá pra você fazer bem mais rápido, porque as coisas são próximas uma da outra. Então, como atrasou, eu já tinha visto o cronograma de shows e tal, eu já sabia que meio dia e meio tinha um show de Ei né? Então eu, eu posterguei a caverna e fui primeiro pro show de Ei né? E depois eu voltei pela rota que eles oferecem, que é a rota de ir pela caverna, né, e sair pelo outro lado e voltar até a entrada, né. O show de Aissá é legal, mas assim como eu já tinha visto vários shows assim, eventos, é bonito porque, cara, eles tocou muito. Eu nunca vi assim a dança, a coreografia que eles fizeram, eu nunca vi ninguém fazer. Mas eu achei assim, era, eram só quatro, cinco pessoas, então assim ficava pouco, né. E não podia gravar, só podia tirar foto fui para caverna e na caverna eles têm alguns horários que eles fazem explicação aí o garoto até perguntou assim ah você quer esperar porque a explicação é em japonês eu falei não não vou entrando então na caverna aí foi bom porque eu peguei boa parte da caverna assim bem vazia né só comigo bom é ruim né gente você não enxerga um palco na frente direito às vezes mas a caverna é muito bonita eles botam umas luzes que dão assim um show à parte que eles botam umas luzes de neon Faz o negócio ficar, assim, extremamente lindo Florescente, não sei o que Quando eu entrei no óculos, embaçou Falei, nossa, que umidade e que bafo O bom é que o final da caverna tem a escada rolante, gente Porque imagina, tem que subir tudo de novo Tudo que a gente desceu E é muito grande, vocês não tem noção Aí, enfim, passei pela caverna Saí pelo outro lado, fui no Tropical Garden E nada demais pra quem já tinha ido no Tropical Dream Plaza, sabe? Mas tinha muita fruta vendendo Achei incrível que eles tem cana-de-açúcar Eles vendem cana-de-açúcar embalado a vácuo Fantástico, foi genial, cara Muito mais prático de comer depois fui na parte de exposição de trabalho manual Que você vai e pode fazer várias experiências E em seguida a gente vai pro Ryukyu Village Aí o Ryukyu Village tem muita coisa assim de Okinawa antigo Saindo de lá, você passa ainda por uma área de restaurante, lojinha, não sei o que e segue para a parte de shows, que pode ser o show de Isa? ou você pode continuar seguindo e ir pro show do Rabu, né, da Cobra e eu não quis ir no show da Cobra não e tem o Museu da Cobra também que eu falei, não vou, então se vocês quiserem conhecer o Museu da Cobra, vocês vão lá, tá? Eu acabei saindo mais cedo porque eu não fui no museu, né? Tinha planejado pegar o ônibus 4 e aí eu saí da área dos 50. ah, vou pegar o ônibus das 3. Aí eu peguei o ônibus e fui pra Rio aqui, nem coi. Tá bem mais vazio que o normal, porque o museu tá em obra. Aí eu fui pro Memorial da Paz primeiro e tava tendo uma cerimônia lá dentro, não podia filmar tipo, a parte inteira, então eu tirei foto, só filmei a parte onde tinha o Buda sentado. Aí de lá, passei no Butterfly Garden, que tem um monte de borboleta mesmo, tipo, ficou tudo fechado, né, pra elas não fugirem. E aí você vai lá e você fica andando lá no meio delas, né, dá, dá um medinho, tem uns lagartão lá dentro. E por fim, saí de lá e fui andar pra, pelo parque mesmo, assim, pela área aberta, né. Aí fui andando lá onde tem aquelas pedras que tem o nome das pessoas, né, todas as pessoas que foram vítimas da guerra. É um memorial bem leve, é bonito, né, assim, as estruturas são bonitas. E como sempre, todo memorial da casa eu sempre vejo muito aluno, muita excursão de colégio. Aí saí de lá e eu não tinha visto que não tinha o ônibus de uma hora antes do, do ônibus que eu tinha planejado pegar. Então eu cheguei quatro 4 e... 50 no ponto de ônibus, achando que ia ter ônibus às 5 e não tinha. Falei, gente, não vou ficar aqui uma hora e meia sentada à toa, né? E aí vem o taxista fala assim, olha, você vai esperar muito, eu não tenho ônibus agora de 5 e meio. Eu falei, é, eu sei. E a distância dali pra ir tomar um que era pra onde eu precisava ir, depois pegar o ônibus pra Narra de volta, não era tão grande, sabe? Aí ele falou assim, ah, me 100 em até lá, né? 2.000 mil e aí, me só. Eu falei, Pensei em 100 yen, vai dar uns 100 reais Aí fiquei naquela assim, pô, eu tô com passe de ônibus Cara, que eu não vou pagar nada, né? Já tá incluso o deslocamento mas eu pensei que uma hora e meia, tava vendo tanto tanto Falei, uma hora e meia, risco de ficar com a garganta ruim de novo Você quer saber? Vou pegar o táxi Aí ele me deixou lá em Tumã, cheguei no, no, no Tumã Best Terminal Logo, logo já saiu o ônibus pra Narra. Acabou que eu cheguei um pouco antes de Naha do que eu tinha planejado Ali no, no ponto de ônibus de Narra, né, tem um shopping, eu aproveitei pra sair lá Aí de lá fui encontrar o Teruia E ele falou, ah, vamos num restaurante, que é o de Tsukemen e gente, o restaurante é muito bom. Ele é meio longe, sabe? Mas o negócio é bom, hein? E aí depois eu tava treinando mais umas plaquinhas, lá dizendo que o restaurante já ganhou melhor Melhor homem, melhor não sei o que. Ele é super, super conceituado Então vale a pena ir. Ele é bem encorpado, muito gostoso mesmo Olha, eles tem até babador pra você não sujar a roupa quando estiver comendo Então vou então, correr por aqui e arrumar isso para pra saber Porque tá rolando o tempo real, né?